E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E há um tempo atrás eu fiz um bate-bola lá com, com o Marcelo Roque do Preço Certo, né? Eu chutei daqui de São Paulo, ele pegou lá no Rio de Janeiro e foi muito legal, tá? A gente conseguiu juntar conteúdos ali e ele trouxe o conhecimento financeiro que ele tem junto com a Preço Certo, com o pessoal todo da Preço Certo que vem fazendo a diferença, sim, no financeiro de cada empresa em que eles atuam. E eu falando de planejamento, não tem como, tá? não pensar no financeiro. E ao invés do Alexandre ficar lá estudando um monte de coisa, ou o Alexandre vir aqui falar borracha para você, eu preferi utilizar mais um pouquinho o Marcelo Rock, liguei para ele, bati um papo com ele, falei: "Pô, vou te jogar algumas perguntas aí e eu quero que você me responda". A primeira pergunta que eu tenho é para o Marcelo Rock da preço certo, vou deixar o site aqui para que vocês conheçam, tá? Marcelão, qual que é a margem ideal para eu trabalhar em 2019? Eu sei que essa pergunta pode parecer um pouquinho estranha, mas muita gente me fala, Ale, qual que é a tua margem? A margem qual que é a margem ideal para dentro de um negócio? Qual que é a margem ideal baseado nos custos que eu tenho para eu trabalhar em 2019 para eu ter sucesso em 2019? Marcelão, tá contigo aí, mais uma vez, muito obrigado, viu? Grande Ale, tudo bem, meu irmão? Ah, é uma pergunta interessante aí, né, cara? Qual é a margem ideal que eu tenho que ter baseado nos meus, lucros, nos meus custos, né? Ah, eu posso te dizer, cara, que essa é uma pergunta que todo lojista tem, tá? Todo lojista, sem exceção. Ah, será que essa é a margem ideal do meu mercado? Qual será a margem que eu tenho que praticar para efetivamente é, eu não estar tá sendo, eu estar tá sendo verdadeiramente competitivo dentro do meu negócio, né? Só que essa é uma pergunta meio capciosa, Por quê? Ah, a margem ideal é aquela margem que o lojista identifica que vale o esforço do trabalho dele, vale o esforço da venda dele, da operação do negócio dele, e ele consegue precificar com aquela margem. Como assim? Vamos supor que eu sou um lojista que vende, sei lá, é, troféu de plástico. tá? Nesse troféu de plástico que eu faço, que eu comercializo, eu posso comercializar 100 troféus de plástico ganhando 1 real cada de lucro, como posso comercializar 10 troféus de plástico ganhando 10 reais de lucro cada. Passa a ser a minha prerrogativa de como eu quero trabalhar e como o mercado permite que eu posicione aquele determinado produto. Então, se eu quero responder essa pergunta, o que é muito importante? Eu analisar como é que está o mercado, a nível de concorrência, até onde eu posso ir com o meu preço ou não. Analisar quais são as margens que eu posso praticar dentro desse determinado mercado, desse, dentro desse determinado segmento que eu posso rodada no negócio e ver se aquilo faz, vale a pena para mim. Porque, às vezes, eu posso identificar que uma determinada margem que eu estou praticando é uma margem que não é tão boa. Ah, sei lá, putz, um real por troféu, pô, só o que eu vou ter de dor de cabeça porque o troféu vai pelo correio, pode quebrar e eu tenho que pagar o frete de volta porque eu tenho uma negociação com os meus fornecedores que funciona dessa forma... Ou porque é, depois que eu, te, eu receber o freio de volta, eu tenho que mandar para o meu cliente novamente aquilo, e isso vai ser um problema. É, ou então eu estou empacotando muito, estou gerando muito problema operacional dentro da minha empresa, e por isso esse um real não está valendo tanto a pena. Como também pode valer. Ah, não, eu, eu vendo um produto que é um produto info, ou então eu vendo um produto que é um produto que não tem problema com o shipping, é, a minha taxa de... de de reverse shipping ou de arrependimento é muito pequena, então eu não fico preocupado com esse negócio. Então talvez valha a pena eu manter meu 1 real ali no negócio, que eu vendo talvez em atacado por unidade e dessa forma aplicar. Então assim, a pergunta que você tem que se fazer né, como empresário ou empresária é, para a margem ser ideal, eu tenho que primeiro entender o lucro é ideal verdadeiramente para o meu trabalho? porque se for, beleza, você tá dentro do cenário que você queria. Se não for, tá na hora de rever seu produto, ou rever o segmento, e assim vai. Beleza? Show de bola, Marcelão! Fica ligado aí que o Marcelão vai voltar e vai falar mais um pouquinho sobre planejamento financeiro. Nós vamos ter mais dois vídeos com ele, e eu não tinha como separar esses vídeos, então eles vão sair em escadinha aí, segunda, quarta e sexta, vão sair na semana batidinho para que você consiga juntar essas informações valiosas do pessoal do preço certo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do preço certo, tá aqui embaixo o link para você conhecer a genialidade que é essa ferramenta financeira do preço certo. Valeu,